Essa é uma dica que, cara, você, quase vocês não vê ninguém falando aí no mercado sobre campanha de tráfego com objetivo de conversão. Fala, galera! Beleza? Trazendo pra vocês aí mais um vídeo. E hoje eu vou trazer um hackzinho da hora pra vocês aí, galera. Onde a gente vai conseguir abaixar o custo por clique, o CPM. E vou dar um bônus aí pra vocês aí de como aumentar o CTR, tá, galera? Fazia tempo que eu não trazia vídeo aqui no meu gerenciador de anúncio, né? É, como tá na correria aí, muitas vezes eu não tô conseguindo parar aqui para ver o gerenciador de anúncio E trazer algumas dicas para vocês aí Quando no começo eu vinha trazendo várias e várias dicas aí no gerenciador de anúncio E hoje eu vou passar alguns hacks excepcional para vocês aí que eu tô utilizando Que tá dando muito, mas muito certo, tá galera? É uma dica que eu trago para vocês referente a como se fosse... Lembra aquele dark post que a gente falou algumas vezes? É, como pegar vários criativos ali, testar um criativo bom e jogar vários engajamentos nele, certo galera? Essa estratégia é mais ou menos isso, porém a gente vai porém a gente vai baixar o CPM, né? O custo por mil impressões e baixar o custo por clique, tá, galera? Aquele clique que a pessoa dá o clique e vai para nossa página. Quanto menor esses dois for, mais, é, mais pessoas a gente vai conseguir é, atrair para o no nosso site com o mesmo valor vamos supor que com, com um real você consiga quatro cliques cada clique sai 25 centavos imagine se você conseguir 10 cliques né cada clique sai por 10 centavos você conseguiria basicamente duplicar o tanto de pessoas que chega no seu site com o mesmo orçamento e isso quer dizer que o que vamos supor que a cada com quatro pessoas você faz, fazeria uma venda né que você ia gastar um real agora você consegue fazer duas vendas Atingindo mais pessoas e gastando o mesmo valor ali, tá, galera? Como vocês podem ver aqui, eu tô já escalando o kit, tá, galera? Ó, ó, o custo do, de mil impressões pra mim do kit, ele tá saindo a R$6,93. Já é muito, mas muito baixo mesmo pra kit, tá, galera? O clique, ele tá em 24 centavos, Tá excelente, mas a gente vai baixar ainda mais, tá, galera? Aí aqui, ó. Eu gastei já 160, se não me engano, 160, acho que é isso. Deixa eu ver aqui. Isso mesmo, ó, já gastei 160 e fiz 4 vendas, tá galera? O meu custo por compra aqui, ele está em 41 reais. Quer dizer que eu gasto 41 reais para fazer uma venda. Esse, esse, essa campanha, como eu já sempre havia dito para vocês, está so, marcando somente cartão. Eu fiz o teste de boleto e cartão ali. Se eu fosse ficar 100% sentado aqui no meu, no meu computador, passar o dia inteiro no computador, valeria a pena eu estar tá marcando boleto, que nem eu expliquei para vocês. Em torno de, acho que, quase 20%, se eu não me engano, né? Em torno de 20%, eu acho que estava a conversão de boleto ali sem eu estar tá sentado ali mesmo conversando com o um cliente, né? Então isso é um pouquinho baixo. Então, para mim. Ao meu ponto de vista, não vale marcar boleto nesse nicho se eu não tiver sentado no computador, mexendo, conversando um a um com o cliente. Se eu tiver disposto a ficar 100% do meu tempo aqui, conversando um a um, batendo papo ali, trocando uma ideia com o cliente, vendo as objeções dele, o que, que ele tem como dificuldade, eu 100% marcaria boleto, porque, é, que nem eu expliquei, acho que é 76% das pessoas brasileiras ainda costumam comprar com um boleto tá agora veio o pixel as grandes plataformas aí já estão adaptando a isso eu acho que vai ser excelente tá galera o Pixel, então vai diminuir o número de boleto drasticamente tá galera se realmente funcionar do jeito que a gente espera mas então voltando aqui então, eu gasto 40 reais para fazer uma venda no cartão. Aqui, eu não estou considerando boleto, eu estou considerando venda paga, tá, galera? Então, tá aqui, ó. Então, eu ganho, praticamente, eu coloco 40 reais e ganho 100, que a minha comissão, mais ou menos, está em torno de 140. A 160, é, 160 reais mais ou menos, tá galera? Então eu coloco 40 reais e tiro uma venda Então ele já tá no processo de escala Eu já tô, estou fazendo essa estratégia que eu vou passar pra vocês, tá? Sem enrolação a gente vai agora aqui pra estratégia O que, que a gente vai fazer, tá galera? Eu vou vir aqui em campanha, né? Ela só tá aqui porque como tem várias campanhas aqui, eu deixei somente essa campanha aqui, tá? O que, que eu vou fazer? Eu vou criar uma campanha nova e agora eu vou dar um objetivo diferente pra essa campanha. A primeira coisa, a gente vai diminuir o custo por clique, tá galera? O que, que eu vou fazer agora? Eu vou colocar tráfego, tá? Em vez de eu subir uma campanha para conversão, eu vou subir para tráfego. Mas por que o Alice vai subir para tráfico? A gente já vai explicar, eu já vou explicar certinho aqui o passo a passo do que, que a gente vai fazer, tá? Eu vou colar aqui a minha campanha, tá? A minha campanha que ela já está ativa e eu vou explicar o porquê eu estou fazendo isso. Eu só vou apagar a, a página aqui e a publicação porque mais, além de mim, mais alguns afiliados estão promovendo com, essa, é, com esse criativo. Então eu não vou... Eu não vou mostrar para vocês, porque se, se fosse somente eu que tivesse anunciando essa essa publicação, eu até mostraria. Mas como não só é somente eu, né? Vamos agendar. Aqui eu vou colocar o menor valor, tá, galera? Que é R$6,00 e vou agendar. Sempre eu falo para vocês, eu sempre agendo a campanha, tá? Nunca eu... Opa, já só voltar aqui. Ó, uma coisa que a gente tem que marcar aqui é só mulher. E deixa idade, tá, galera? Gênero sempre só mulher. Como a gente tá anunciando um nicho pra mulher, então vocês têm que sempre marcar isso daqui, tá? Avançar. Avançar. Beleza. Ela já está programando aqui. Ela já programou, tá, galera? Perfeito, galera. Acabamos de criar uma campanha para tráfego. Primeira coisa, a gente está aqui em campanha. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é, para mim, saber o que é isso aqui. Ó. Ó. Tráfego. Deixa eu só colocar maiúsculo. Tráfego. Eita. Campanha. Criativo. Traço. Camp. O que, que eu tô fazendo aqui, tá galera? Eu tô direcionando essa campanha somente para tráfego para pro meu criativo campeão. Ah, lembrando, galera, essa estratégia é para você que já tem o seu criativo campeão, você quer melhorar ele, quer fazer uma escala drasticamente para você tá vendendo mais com menor custo, tá galera? Essa estratégia é somente para isso. Se você já tem um criativo campeão e quer fazer mais venda com menor custo, que normalmente acontece o quê? Quando a gente começa a escalar, a gente começa a vender muito, porém, o nosso custo ou o nosso lucro por custo é menor, porque a gente está colocando muito dinheiro. Então, cada vez que eu vou escalando mais e mais e mais as campanhas, meu custo por compra ele fica um pouquinho mais alto, porque eu ganho o quê? Eu ganho na quantidade de venda e não na venda em si, tá? Então, essa estratégia é para você que já tem um criativo campeão, tá, galera? Aí, eu criei aqui uma campanha de tráfego. O, que, que, o que, que eu tô pedindo pro Facebook? Agora, galera, eu tô, é uma estratégia pra gente diminuir o custo por clique, tá? Eu tô pedindo pro Facebook pessoas, mulheres, não importa a idade, eu deixei aberto, que tem costume de clicar nas campanhas, tá, galera? Todas as campanhas que ela vê, é, a pessoa clica. Então, isso, normalmente, o, o custo por clique dessas campanhas é bem baratinho, é 3 centavos, 1 centavos. E isso impacta no que? Eu tô jogando todo o tráfego para aquele é criativo. É, aquela campanha é relevante. Então, assim, o Facebook ele entende que aquela campanha é relevante. Está todo mundo clicando nela. Mas, na verdade, a gente está fazendo um, um dark post com outros objetivos. Que nem né, a gente tinha um dark post de fazer a retenção de comentários, para gerar mais engajamento, para a gente ter um CTR lá em cima, tá galera? É, essa é a, é a dica bônus. Quando você tem um engajamento muito forte na sua campanha, o Facebook ele entende que aquela campanha é relevante, o CTR tá lá em cima, então ele vai mostrar cada vez mais e mais para várias pessoas, porque ele tá vendo que aquele, aquela campanha ela é relevante, tem muita gente curtindo, compartilhando, comentando, é, então... Ele, ele vê que aquilo é relevante e ele começa a mostrar para mais pessoas. Nisso, até o CPM ele baixa um pouquinho. Então assim, aqui a gente está colocando pessoas, pessoas que gostam de clicar mesmo. Eu não estou interessado em pessoas que que vendem aqui, porque eu estou subindo várias campanhas de conversão. E outras campanhas eu estou subindo ali. Eu tenho uma campanha de engajamento, eu tenho uma campanha de tráfego e eu tenho outra campanha que eu vou ensinar para vocês já já, tá galera? A campanha de engajamento, eu só ligo a campanha de engajamento somente nos finais de semana, tem mais pessoas. Porém, agora a gente está entrando novamente é, nessa situação que todo mundo vai ficar em casa, é, eu posso ligar durante a semana porque vai ter mais gente mexendo no celular. Mas normalmente eu só ligo finais de semana porque tem muita gente. Então eu vou gastar menos... E ter um alcance maior, tá galera? Então aqui, aqui eu tô pedindo pro Facebook o quê? Pessoas que é, tende a tendência a clicar em todos os anúncios. Ela vê o anúncio, ela vai lá e clica. Eu só quero pessoas assim. Esse, meu objetivo dessa campanha é isso. Pra quê? Pro Facebook entender que aquela campanha de conversão, que é a mesma campanha, a gente pegou o mesmo ID ali, ela tem relevância que tá todo mundo clicando nela. Então, automaticamente, a minha campanha de conversão, ela vai ter, começar a ter, um custo menor por clique, tá galera? Essa é uma dica que, cara, você quase, vocês não vê ninguém falando aí no mercado sobre campanha de tráfego com objetivo de conversão, tá galera? Então assim, ó, aqui a gente já subiu a primeira campanha de tráfego. Para o vídeo não ficar muito longo, tá galera, eu vou gravar outro vídeo referente a outra, a outra campanha. Porque senão vai ficar muito longa, muita gente não gosta de assistir vídeos muito longos, tá? Então o que, que eu vou fazer? Eu vou subir outro vídeo referente a outra campanha. Mas aqui o que, que a gente fez? A gente pediu para o Facebook pessoas que tendem tendência a clicar nisso eu faço minha campanha de conversão ter o menor custo por clique, galera. Quando vocês descobrirem que vocês podem fazer diversas combinações de campanhas, não só de conversão mesmo em si... Campanhas de tráfego, campanhas de engajamento como eu já expliquei é, Dark post. se você não sabe o que é Dark post, Eu vou deixar um cartezinho aqui para vocês verem o que, que é isso Onde eu pego um criativo campeão E, e faço todas as minhas campanhas se basear nesse criativo Onde você vai ter uma escala muito, mas muito grande mesmo, tá galera? Então assim, se esse conteúdo fez algum sentido para você Não esqueça de dar aquele joinha Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva Espero ter ajudado e até o próximo vídeo, hein?